Fala pessoal, tudo bom? Márcio Guimarães mais uma vez aqui, eu sou corretor de imóveis, eu sou empreendedor e ajudo pessoas a comprar o seu imóvel, a ser aprovado no financiamento, a investir melhor o seu dinheiro na compra aí de um, na realização de um sonho, vamos dizer assim. Eu estava saindo aqui para o trabalho e decidi gravar esse vídeo para falar um pouquinho com você sobre financiamento, isso mesmo. financiamento. Guimarães, mas tem um monte de, de vídeo teu no canal falando sobre financiamento, mas eu quero ser um pouco mais específicos. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu trabalho sim, quando eu digo que sou corretor, com as pessoas que estão diretamente procurando imóveis, né? Eu ligo para as pessoas, eu mando WhatsApp, eu atendo essas pessoas no, nos plantões, nos produtos e eu não vim aqui para vender nenhum imóvel para você e nem falar de nenhum produto, porque aqui no canal eu já prometi e já avisei que não é esta a minha intenção de vender imóvel, e sim de ajudar as pessoas a comprar melhor e a ser aprovada no financiamento. Eu vou deixar o meu café aqui. Hum... E pegar a minha calculadora a gente falar um pouquinho então sobre financiamento então ajudar as pessoas a respeito do financiamento esta semana eu estou trabalhando diretamente com um determinado produto que custa lá em torno de 300 mil reais mais ou menos a média né e e um produto em obra você já vai entender o porquê que eu vou falar sobre financiamento com você calma aí. e a, a, pra, pra, na verdade, as pessoas entendem que o produto está em obra, se o banco financia 90%, elas podem é, financiar 90% e dar os 10% de entrada e fazer o pagamento durante a fase de obra. Aí tem dois, três, às vezes até quatro anos aí pra você pagar, né? Certo? Certo pelo pensamento do cliente. Agora deixa eu explicar a você para tentar ajudar a você a não criar expectativas e nem também criar é, fantasias na compra do imóvel que realmente não cabe dentro da sua realidade então o meu o meu vídeo esse vídeo aqui é para falar diretamente com você que está comprando imóvel tá e não é para ficar de mimimi te enchendo a paciência te enrolando para poder te trazer no plantão e ficar te oferecendo outras coisas então você precisa saber o seguinte banco financia uma parte do do, do, do, do do imóvel. Ele não financia 100%. Eu já falei aqui, existe financiamento 100%? Não existe financiamento 100%. Estou mentindo para você. O que existe, sim, é quando você tem um FGTS, na fase de obra você dá e você não precisa... Não é nem financiar 100%, é sem entrada, que geralmente o pessoal, pessoal fala, né? Porque banco não financia 100% mesmo, tá? Estão dizendo aí que a caixa está financiando 100%. Cara, eu fiz um dezenas de simulações com renda de 1.800, renda de 2.000, com renda de 1.500, com um imóvel de 100 mil, com um imóvel de 150 mil, com um imóvel não aprovou, liguei na caixa, perguntei, ninguém está financiando 100%. Tá bom? Então, é... quando você ouvir alguma propaganda falando sobre isso, cara, desconfie tem esta ideia de como funciona o financiamento. Você precisa ter Primeiro, não tem o um nome limpo, isso é, é, é, é de praxe, você não pode ter o um nome sujo. A tua companheira, se você é casada, não pode ter o um nome sujo, você não consegue financiamento com o nome sujo. Apenas com o um nome limpo. Guimarães, já tive problema com o banco antigo, mas paguei tudo certinho, consigo financiamento? Pode ser que você consiga, pode ser que você não consiga, tá bom? Não é uma regra, o banco que vai analisar, o banco analisa toda a sua vida financeira. E a coisa que ele vai analisar para te emprestar o dinheiro do financiamento é a sua renda. Então muitas vezes os corretores perguntam assim, olá bom dia, você quer comprar? Tal, né, qual é a renda que o senhor tem bruta bruto? E as pessoas não passam. E perguntam, quanto que você tem de entrada? As pessoas não passam. E eu tenho um imóvel de 300 mil e vou trabalhar, oferecer, vou levar você no plantão, vou fazer um monte de coisa, que é o meu trabalho perfeitamente, só que você vai se iludir, você vai perder tempo, você não vai conseguir comprar, e todo mundo perdeu tempo, e, e isso é horrível, né? Tempo hoje é dinheiro, tanto para mim, como corretor, para os corretores, quanto para você, que deve estar saindo do trabalho, perdendo algumas outras coisas, que poderia estar ganhando dinheiro. Então, no financiamento, vamos, vamos, vamos partir da ideia que a caixa está funcionando, está financiando 90%. Se você está comprando um imóvel de 300 mil reais, a caixa financiando 90%, você vai, vai precisar financiar 200, está vendo aqui, ó, 270 mil reais. 10% é entrada. Aí vem a pergunta, Guimarães, eu consigo financiar então é, sem entrada? Não, se você está procurando um imóvel e não tem nada, nem FGTS, não tem nenhum uma panela para dar de entrada, brincadeira, tá, gente? Você não consegue comprar o imóvel. Você precisa ter pelo menos o imóvel que você está vendo lá. O imóvel custa 250 mil. Você tem que ter na mente assim, cara, preciso ter pelo menos 25% se eu conseguir ser aprovado na caixa. Ah, o um imóvel de 250 mil. Pô, se eu for para o Itaú, eu preciso ter 80%, 80 é, o banco vai financiar 82%, eu preciso ter 18% desse valor de entrar ah, e no bradesco pô preciso ter 50 mil então muitas vezes eu quero comprar um imóvel de três quartos com uma sala ampla sacada com churrasqueira pode você não eu já fiz alguns vídeos aqui mostrando que você é o um a única pessoa que limita os seus sonhos você pode comprar um imóvel de um milhão de reais vai depender do teu esforço e do teu trabalho. Agora, se você ganha R$ 2.500, e você, alguém, você precisa comprar um imóvel, precisa sair do aluguel e você precisa dar o primeiro passo. Lembre-se, você está dando o primeiro passo para a sua vida. Não precisa ser um imóvel de quatro suítes, pode ser um imóvel de dois quartos. E o um imóvel de dois quartos hoje você encontra por 125 mil, 135 mil e a sua renda de 2 mil é possível comprar, 2.500 é possível comprar. Não queira pegar um outro maior com a renda de 2 mil, porque aí a sua entrada vai ficar maior. Tá bom? Então, assim, ó, voltando a falar um pouquinho sobre financiamento, se o banco financia 10, é 90%, não quer dizer que você vai conseguir os 270 mil reais de financiamento. Por quê? Porque se eu pegar esses 270 mil reais aqui e, e vou, for fazer a primeira parcela dele com juros hoje, vamos dizer lá, de uma taxa efetiva aí, né? de 7%, vamos dizer, vamos chutar 7%, tá? Em 360 meses, vai te dar a primeira prestação de R$ 2.300, a primeira prestação para você financiar 270.000. R$ 2.335 tem que ser referente, se referir, ela tem que ser uma parcela que encaixa dentro de 30% da sua renda. Tá? Então se 2300 é a seu 30% da tua renda, quanto de renda você vai precisar ter? E eu já fiz esses cálculos aqui algumas vezes. Então, 2335 é, é a, a parcela, quanto que se refere é 30% quanto se refere à sua renda? 2335 Vezes 100, divide por 30. R$ 7.784 tem que ser a sua renda para financiar 270 mil. Claro que isso daqui não é exato e não é, quer dizer que vai aprovar se você tem uma renda de R$ 7.700. É apenas uma simulação, mas nós temos uma ideia para poder passar para você. Tá? Então, se você hoje tem uma renda de R$ quatro mil, mil reais, você já consegue ter uma ideia do valor do imóvel que você pode comprar. Não adianta você sair por aí, que eu já tive vários casos de pessoas que têm renda de R$ 1.800 e que é casa de 100 metros quadrados. Exatamente. Eu já tive pessoas com renda de R$ mil reais sem entrada nenhuma, procurando três suítes. Né, numa região nobre. Então, eu sei que tem pessoas que não têm ideia nenhuma. E é justamente por isso que eu estou gravando este vídeo aqui. E eu quero te fazer um convite agora. Eu, a partir do mês agora de novembro, do dia 1 de novembro, eu vou abrir uma. uma é, dois horários na semana, na minha semana, para prestar. Um serviço de consultoria imobiliária. Se você quiser saber mais informações a respeito disso, eu não vou te vender imóvel, eu não vou te vender nenhuma, é, nenhum banco, nenhum financiamento. Eu vou te prestar um serviço de consultoria. Ou seja, você já está comprando o imóvel com o seu corretor. Eu vou ser aquela pessoa por trás que vai estar te dando esta segurança para que você possa fazer um bom negócio como eu tenho contatos com incorporadores com várias empresas eu consigo saber de certa forma se a negociação que você está fazendo se ela é certa ou não se você quiser entrar aí nesta turma que eu vou abrir não é turma tá perdão a palavra se você quiser entrar no na uma hora que eu tenho de consultoria que eu vou estar tá abrindo duas vezes por semana se inscreva aqui embaixo no link que eu vou deixar para que eu possa te ajudar ainda mais na questão da compra do seu imóvel. Tirar todas as suas dúvidas a respeito da compra, a respeito do imóvel, o que, que você precisa fazer qual que é o financiamento, o que, que você consegue, tudo o que você precisa saber para comprar o seu imóvel com muita segurança. Então aproveita, esse, vai ser, vou abrir agora em novembro, nós estamos aí agora em outubro, né? em novembro eu vou abrir essas turmas e não vai ficar por muito tempo porque eu não consigo atender todas as pessoas, vão ser algumas pessoas apenas. Então aproveita, se inscreve lá que você vai conseguir ter essa ajuda diretamente comigo, ao vivo, através de uma sessão aí, em alguns programas online que eu vou passar para você. Super simples e super tranquilo, tá bom? Gente, obrigado por você ter ficado até aqui. Se você gostou do vídeo, se você tem alguma dúvida, escreve aqui embaixo para mim. Se você gostou, clica em gostei do vídeo. Se você quer receber notificações e quer me ajudar na comunidade, clique aqui embaixo em se inscrever no canal, acione o sininho. E não esquece de me seguir também lá no Instagram não, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço, até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.